No último episódio, nossos heróis conheceram Rigar, que com o seu barco atravessaram o mar e chegaram até o próximo Cavaleiro do Apocalipse. Após entrarem numa fria, o local veio abaixo e agora com o segundo Cavaleiro destruído, a aventura continua. E... Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está... No Bliterando Jogos! Hoje vamos continuar com os Quatro Cavaleiros. Este já é o terceiro episódio da série. Se você perdeu algum anterior, confira a playlist correspondente. E inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Feito isso? Então... Vamos nessa! De volta para o barco... É hora de cruzar os mares. Vamos restaurar as energias. Pronto, chegamos na próxima dungeon O que vocês estão fazendo aqui? Viemos destruir o Cavaleiro do Apocalipse que vive aqui Ótimo, eu também Mas eu temia que sozinho nunca conseguiria vencê-lo Meu nome é Jin, vamos juntos destruir o Cavaleiro da Guerra E é isso aí, Jin entrou pro grupo Trancado Droga, a porta está trancada? Deixa comigo Uau, Jen, Como você conseguiu? Eu já fui um ladrão. E abrir portas é uma das habilidades de um ladrão. Opa, tesouro! Opa, preparem-se! Só Mais tesouro Uma coisa importante De se ressaltar É que Se você lançar uma magia Do mesmo elemento que o inimigo Ele vai recuperar a vida Ao invés de levar dano por exemplo, se eu lançar uma magia de fogo no Espírito do Fogo, ele vai recuperar a vida ao invés de levar dano. O mesmo vale para os mortos-vivos. Evado, o que é isso? Evado. Aumenta a defesa em três pontos. Ah, sim. E massa solar. Que aumenta a mana. Pontos de magia. Pronto. Vamos aumentar os pontos de magia da, da maga. E vamos aumentar a defesa de Rigar. Pronto. Pronto. Agora vamos trocar o equipamento Vamos trocar a armadura E pronto! Vamos nessa! Que beleza Massa lunar Pergaminho do fogo Massa lunar Aumento HP em 50 pontos O Walter tem o poder da cura. Portanto, vamos recuperar o pessoal. Mais combate, mais combate. Geralmente esse tipo de jogo não é bom fugir dos combates, já que você precisa de experiência para avançar no jogo. Muito bem, estamos quase lá Vamos para o chefe! Quem se atreve a impedir meus planos? Nós queremos a paz para o nosso mundo! Vamos embora! Estão pedindo para ir embora? Eu, a guerra, nunca vou abandonar este mundo! Então teremos que te matar! Então foram vocês que destruíram o Vocês são fortes, mas vão ter que parar pelo que fizeram! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Acabem com ele! Dito, tome isso. Uh. Conseguimos Parece que os números os humanos Agora só resta a morte Eles nunca derrotarão O que está acontecendo? O cavaleiro foi derrotado E a caverna vai sucumbir Temos que sair daqui Então é isso Muito obrigado por ter acompanhado até aqui Conto com sua presença no próximo vídeo. Se gostou, não esquece daquele like. E até a próxima!